Você já teve vontade de ter um programa de televisão só seu e uma emissora? Pois um mineiro acreditou nesse sonho e criou um programa primo do esporte espetacular. A gente até emprestou lá comi para dar uma forcinha. Você só esqueceu de contar uma coisa, Lica. Só é possível ver a programação dessa TV no único e pequeno aparelho que fica instalado no muro. Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora é na hora do nosso morte de rei. Jogadores em campo. Câmera. Repórter, não duvide Isso é praticamente uma transmissão de futebol. A equipe da TV Muro garante a cobertura do campeonato do Morro São Francisco em Sabará, região metropolitana de Belo Horizonte. Momentos de tradição porque o jogo Mirassol hoje está acontecendo no Campinho mais uma vez Depois da partida, os jogadores viram telespectadores e adivinham o nome do programa Muro Espetacular Nós colocamos três é, escritos no papel, no papel lá na rua, colado no muro. Vai ter uma votação tal dia assim, assim, tal hora. Vai ter muro espetacular, esporte do muro ou muro esportivo. Aí o pessoal bateu pro muro espetacular. Durante a exibição, o treinador aproveita para corrigir os erros da equipe. Igual você joga lá na zaga, lá, tá vendo? Você sempre tem que ficar atrás do atacante, não na frente. É bom demais ver eu jogando e fazendo gol lá, ó. Daqui a pouco eu vou fazer o gol, olha lá pra você ver, ó. E no Muro Espetacular tem até participações também ao vivo de repórteres. Brilha no futebol, né? Brilha fora do campo, brigando. O que você acha disso? O programa não mostra só o futebol. Todos os esportistas da cidade têm chance na TV Muro. Natação, atletismo, xadrez skatistas de sabará o sonho começou assim com caixas de papelão meu pai trabalhava no cinema passando filme e eu ficava olhando aquelas maquinonas grandona e fiz uma de papelão então essa câmera ficava aqui na, na minha sala né e aqui a televisão que ficava em cima do muro as notícias de hoje dona maria vende o melhor chip chip de sabará fazendo propaganda pra minha mãe com o tempo o sonho saiu do papelão foi com suor foi com batalha correndo atrás mesmo e tudo isso que eu tenho hoje é doação do programa do João que deu pra gente, do câmera, do tripé. E aí eu fui acrescentando com um pedal de bicicleta, né? A gente pode ver, tem um monte de gambiarra, tudo pra segurar. Hoje, a casa de Chiquinho é uma emissora. Aqui nós estamos no principal estúdio, faz estúdio 1. É, aqui é a nossa área de edição, que a gente não tem computador, mas a gente usa a, a parte mais simples, que é o videocassete, Só trabalhamos com VHS. Fitas de arquivo no muroteca. A, a TV Muro se preocupa até com a audiência. Com esse espelhinho, mesmo com o portão fechado, a mãe e a irmã de Chiquinho conseguem ver as pessoas que estão paradas aqui na rua assistindo aos programas. E elas anotam tudo direitinho. Os números são registrados à mão e depois digitados. Eu olho pelo buracinho do portão e olho pelo espelho. Aí eu pego, falo com ele lá, e diz que tem, parece que tem de 10 a 20 pessoas. Aí estão todo mundo assistindo e gostando do programa, mas não há números capazes de medir a satisfação por realizar um sonho. A televisão está sempre exibindo os melhores momentos de Salvará para a TV Lula. Redaktionskonferenz bei TV Muru. Nur der Chef Chico ist hier älter als 14. Reporter, Kameraleute und Techniker, alles Kinder. Das Thema der jungen Brasilianer heute, das Problem mit dem Müll. Reporterin Iva Maris macht sich fertig für den Dreh. Die Ausrüstung, einfach. Alles bekamen die Kinder geschenkt. Unabhängig wollen sie über die Missstände in ihrem Heimatdorf Sabará berichten und manchmal auch schimpfen. Der Müll, so erklärt Eva Maris, wurde nicht abgeholt und bei der Hitze können dadurch viele Krankheiten entstehen. Ich will, dass der Bürgermeister unseres Dorfes dies hier sieht. Das ist doch wirklich unmöglich, da muss etwas getan werden. Vor rund einem Jahr gründete Chico TV Muru, was auf Deutsch TV Mauer bedeutet. Jede Woche sprechen die Kinder nun in ihrem Programm über das, was sie bewegt kämpfen sozusagen gegen die Mauer in den Köpfen der meisten Menschen. Eine schwere Aufgabe, doch Chico glaubt, dass viel mehr Erwachsene darauf hören sollten, was die Kinder zu sagen haben. Kinder haben einfach eine andere Art zu arbeiten. Sie sind sehr intelligent, sehr kreativ und ehrlich. Sie sagen offen, was sie richtig finden und was ihrer Meinung nach falsch ist. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir auf ihr Urteil hören. Und die 20 Kinder von TV Muru haben Erfolg. Ihr Programm läuft nicht nur im Fernsehen, auch die Erwachsenen berichten über ihr Projekt. Sogar Reporter aus Deutschland interessieren sich für ihre Arbeit. Eva Maris erklärt Logo, dass die Kinder gegen die Armut und den vielen Müll kämpfen. Möglichst viele sollen das Programm der Kinder sehen. Nicht jeder aber hat in Zabereien Fernseher, so stellen sie ihn einfach auf die Mauer. Nur wer über Probleme redet, das haben die Kinder gelernt, kann auch etwas verändern. Der Bürgermeister will sich übrigens endlich um das Problem mit dem Müll kümmern. Da sage noch einer, Kinder und Fernsehen könnten nichts verändern. num clube de Sabará. O rapaz já subiu quando na matoca, o garupê atirando e para tudo quanto é lado. Manifestantes fecham a BR-040 num pedido por mais segurança para pedestres. E conheça detalhes de duas emissoras diferentes, uma TV no muro e uma rádio na janela. Projetos comunitários que envolvem moradores de Sabará. Criativo, alegre e vibrante. O que é notícia em Minas? Você vê há 10 anos aqui no Jornal da Alterosa. Zener se mudou para Bagdá em 80 e foi trabalhar na embaixada. Boa tarde. O Jornal da Alterosa conheceu o um menino de 10 anos que montou uma emissora de rádio na janela de casa. Ele concretizou a ideia depois de um sonho, mas a inspiração foi uma emissora de televisão. O canal de TV que só passa no muro e se sustenta com doações e a venda de chup-chup. Rafael Martins foi a Sabará e mostra tudo isso pra gente. A programação de TV produzida dentro de uma casa, por incrível que pareça, é exibida em um muro. O guarda-chuva é para diminuir a claridade durante o dia. Olha só como as crianças ficam quietinhas. Que programa que está passando ali agora? É o programa de Chiquinho. E o que, é que tem de bacana no programa? Ah, várias coisas. Ele faz documentários sobre o mosquito da dengue, a igreja, eu também conta várias lendas. Nossa, sonho era trabalhar numa história grande. Como eu não conseguia, eu montei a minha. A menor do mundo? É a menor do mundo. É, só pega no muro. Aí pessoal, você na rua, não você no muro. A TV Muro também tem programação ao vivo. O Chiquinho está dentro do banheiro. Quer conferir? Vem cá. Olha só. Ele está apresentando algumas dicas de dentro do banheiro. Vamos economizar a água, principalmente no banheiro. Além dessa energia, você está gastando água. Então, pelo amor de Deus, não tome banho e as pessoas ficam dançando no chuveiro. Nós temos que produzir água. É o fim do planeta a qualquer tempo. Você tem todo o recurso aqui. Graças a Deus. É pequeno, né? Mas dá para divertir o povo. E ali também nós temos estúdios, né? Esse aqui é o Jornal Legal. É como se fosse o Jornal da Terosa. Chiquinho Barone. <risos> Boa noite. Está no ar o Jornal Legal. Simples, criativo e cultural. E as matérias de hoje seguem para o Jorge. E é o Na Nós falamos Daniel está da desaparecido. A gente mostra como está é, o dia a dia da família, a gente fala a questão da família. São assuntos abordados no dia a dia. Chiquinho, o que, é que nós encontramos aqui nesta sala? Estou vendo ali, né? Uma senhora, uma adolescente Ai, e uma maravilha. simpática funcionária sorridente. Que alegria é essa, meu Deus? Desde criança eu fui sempre alegre. Sim. E essa alegria é por trabalhar na TV Muro outra, também. participar do Muro Brother Brasil aqui, com o Mãe, tem quase a série, é produtora da TV Muro. Ela é ela que fala que vai ir e o que não vai no ar. Tinha urubu, ele dançando, né? Lá na Torre da Igreja. Aí eu peguei e falei com o Chiquinho: o Chiquinho corre aqui que vai dar audiência. Olha pro TV, como que o Urubu tá lá no pique do certinho para do rádio Então a senhora conhece bem de audiência, a senhora sabe o que, que é bom e o que, que não é? Eu sei. Sabe o que, que vai agradar o povo dessa Eu Chamei o Chiquinho, hum. aí o Chiquinho pegou, daqui do terreiro ele filmou o Urubu dançando. Gente, a audiência, ela é medida, olha só, por este eu... buraquinho aqui. Cada pessoa lá fora representa um tracinho que você vai marcar. Isso, cada as pessoas que estão lá fora, eu vou, vou colocando os pauzinhos. Já tinha visto uma televisão no muro? Eu Só vi a televisão, eu vi que havia, pessoalmente. E a população se diverte. Se diverte. É bem interessante, né? Agora então vamos até a Rádio Janela, que é uma outra invenção dos moradores aqui de Sabará. Vamos lá. Enquanto nos a gente está chegando agora na casa de um garotinho de apenas 10 anos de idade que, a partir da ideia da TV Muro, do Chiquinho, resolveu criar a Rádio Janela. Ele é o Arthur e está aqui já com todo o equipamento dele. Como é que você começou isso, Arthur? De onde veio a ideia? É, eu tive um sonho, um sonho, que eu estava num, num estúdio de, de uma rádio. Aí... Eu pensei assim e coloquei o DVD, a picape do som aqui e as caixas de som janela. E o que, que você coloca aqui para tocar? É funk, hip hop, rock, pop. Forró também? Alguns. Rádio janela, sempre alegre e feliz, agora a hora certa. A parte de comunicação dele sempre foi muito aguçada, desde neném, assim. E a gente, como pais, tem que estimular, né, dar vazão às ideias dele, porque eu acho que ele é um pouquinho mesmo diferente das outras crianças. É. Rádio Janela, e agora nós atendemos um pedido musical de Antônio Geraldo, vizinho nosso aqui. Ah! Vila de Pico. A o povo Sabará é criativo demais. Criativo, alegre e vibrante. A mãe do, chique, do Chiquinho, que é a produtora da TV Muro, é também quem faz o chup-chup para vender. A programação só passa no Muro. O monitor que, monitor que a gente viu dentro de casa é só de controle interno na hora da gravação. Valeu, viu, Chiquinho, Barone, meu parente, né? Olha, pessoal, o Jornal da Alterosa abre espaço nesta semana para o trabalho de um dos principais...